E vamos complementar com esse outro tarô. E vou trazer também uma mensagem do oráculo Sagitário, troca tristeza. E o arrependimento por risos e transfiguração. Sim, risos porque a tristeza é só uma miragem na verdadeira realidade. E o arrependimento é a energia que transforma tudo, que te impulsiona para a frente que amplia a sua consciência, te trazendo uma limpeza profunda por algo que não te dá o total controle. Você fez o melhor que podia fazer com toda a sua bagagem existencial que tinha e nunca será igual aos demais no tempo certinho deles. É por isso que há aqui a carta da singularidade. Para você perceber que não é mais e nem menos do que ninguém. Somos iguais no diferencial do processo que é único. E quando vem... O arrependimento de uma situação que você gostaria muito de ter feito tudo diferente e não fez? Saiba que tudo segue um fluxo natural da vida. Você tem responsabilidade, sim, mas o controle total, não. Se você tivesse feito tudo diferente... Será mesmo que o resultado teria sido diferente também? Fica aqui essa reflexão que traz um alívio para todos nós que estamos em contato com essa mensagem. De que é preciso ter alegria interna para viver cada lembrança com desapego já que não temos todo o controle ou acesso total às informações do que se passa em nossas vidas. A vida espera por alguém como você. Transfigura esse arrependimento em experiências, habilidades e sabedoria que podem ser doadas a outras pessoas. Usa o momento agora ao seu favor. É um caminho de autoconhecimento, de perdão, de limpezas. E pode ser muito agradável também, porque não há competição, não há correria. Só há ganhos de um tijolinho a mais nessa construção contínua do seu ser. Acolha o seu eu de antes, o seu passado, como algo muito importante que te levou ao momento atual. Por mais que o seu passado tenha deixado saudades, ele não conseguiria acompanhar a sua nova fase. E se conseguir acompanhar... Naturalmente você saberá, porque tudo volta a se conectar. Temos aqui três cartas de nostalgia. Interessante. Carta do Oráculo. Nostalgia. Foque no aqui e no agora. Mudar o que aconteceu não dependia só de você. Realmente não dependia, por mais que você se culpe e os outros tenham te culpado na época, você deu o seu melhor com o que podia, com as crenças que tinha, com o inconsciente dominando, tem tudo um processo por trás e não adianta criar mil situações dessa mesma cena porque quando saímos dos trilhos, há um universo para nos ajudar. Então, foca no aqui e no agora, que é onde está a sua presença, carregando com você a alegria de ter tido aquelas oportunidades que foram curtas, mas muito maravilhosas. E carregando também a confiança. Na vida, que tudo faz para o seu melhor. Então, não cria rótulos para apagar os seus sinceros sentimentos. Tá bom? Gratidão.